É a cartomante, joga as cartas como quem joga 21. Ela bola o seu blunt, não muda o semblante. Eu nem sabia o que era um. Ela arranha minhas costas, casinha em adamante. A dama mentiu e adormeceu. Adormeceu todos sentidos. Foi um imbecil que ela conheceu e desejou não ter conhecido. Cansou de pensar como podia ter sido. Rasgo tecido não jogam 21 Ela me disse, cá entre a gente Não existem estrelas cadentes Pra quem não acredita em sorte, não São só meteoros Você pode olhar nos pulsos Se dizer presente Você não entendeu o episódio Se não olhar nos olhos em entre o vale um E o que não vale Minhas mãos não em seus seios Acho que eu leio em braille É noite, hum. ninguém escuta não. Malevolamente, veneno ancestral Antenas de prédios não captam caos De quem se perdeu no meio de homens maus Esse polícia que me enquadra tem o mesmo problema Escondido entre farda, algema, coturno Com a cabeça no algodão ele enfrenta um dilema Onde atirar pra matar seu demônio noturno No próximo turno a queda pode ser minha Ei, a queda pode ser minha ah, ah, ah. Reflexão, autoimersão Parada remitente, pois se Deus é Pai, eu tive dois pais ausentes Lamina pro corpo, veneno pro copo E quero eu topo, olhar por esse escopo Daqui do alto tudo é tão caótico, pacífico Como um sonho de Dalí, um salto pro infinito Medo do inferno, se eu desistir eu posso Tentar ser eterno Eu tenho quase o bilhete do clube dos 27 Mas veja bem, eu não construí nada ainda Esses retratos não me dizem nada, essas carreiras não me dizem nada Tantos obstáculos e oráculos fajutos Veja teus irmãos na calçada Aguardando o fim da noite a chuva de meteoros Amortecendo-a com drogas e bebidas Vagabundas, essas minas que enxergam os comentas Sente aos olhos dividindo, comprimidos comigo Rumo e Akira, tipo minha mãe quando mataram tio cidade é